Nós somos a, a, a indústria, a mudança que nós temos todos porque nunca tivemos tão boas condições para viver em cima desta terra, é o fruto da economia do petróleo e da industrialização, e os dois estão ligados, no fundo 70 de, fundamentalmente 70% desta economia mundial funciona à base de petróleo e é assim que é, e o que é que é o Taylorismo e o Fordismo, estou só a voltar ao princípio que é, é eu produzo em escala maciçamente eu ponho um anúncio na televisão e nos mass media e, a partir daqui, os clientes me compram porque estão bombardeados com publicidade uh, e com produtos com um bom value for money. É assim que funciona. Uh, hoje em dia, no fundo, como temos abundância e tudo, abundância de publicidade, abundância de conteúdos, passamos mais de três horas no smartphone, etc., vinga o outro princípio, que é o princípio da sobre E é por isso que os automóveis agora, antigamente um, um catálogo uh, da Renault, da BMW, da, da, da Volkswagen era um catálogo com 10 modelos e hoje em dia é um catálogo com 40 ou 50 modelos, mais ou menos. Com as variantes, vai, vai muito longe. Então, Há muita abundância, muito conteúdo, muita informação e a única forma como que eu consigo humanamente resolver o problema é personalizar, okay? São os algoritmos do YouTube, do Google, uh, do Facebook, que estão a resolver esta equação para nós. eu é hoje. E é por isso que a personalização é, uma, é, uma, é, uma, é estrutural e no, nas empresas onde, eu, onde trabalhei, a personalização é realmente chave, medição precisa de, dos resultados, a analítica e depois a personalização de experiência, é chave. O que se passa é que, como temos uma abundância de tudo, e a personalização é, é realmente fundamental, são os algoritmos que definem a nossa própria experiência. Como se dizia há, há 10 anos atrás na Silicon Valley é, I know only what I know. Porquê? Porque o YouTube percebeu que eu gosto do Benfica e gosto do Messi uh, e gosto de outras coisas, gosto de preparar a comida em casa e o YouTube me põe uma experiência onde metade dos vídeos me coloca tem a ver com o futebol, tem a ver com o Benfica e tem a ver com a comida em, preparar a comida em casa. É assim que funciona. O que faz com que a minha vontade de sair deste universo é mais limitada. E... Quem personaliza melhor, atualmente, é que fica com mais escuta, mais atenção por parte das pessoas. E é por essa razão que Google, Facebook e Google, Facebook, Amazon, mas sobretudo Google Facebook, no fundo, acaba por ter um controle e uma interferência brutal sobre, uh, inclusive, as coisas políticas dos leitores. Uh, em 2016 o Trump passou, em parte, porque uh, na altura com a Cambridge Analytica, ele conseguia, uh, no debate que ele teve na altura com a Hillary Clinton, ele conseguia três vezes no debate mandar comunicações políticas através do Facebook, ultra personalizada à escala do county. O county é uma coisa pequena. São alguns bons milhares de pessoas nos Estados Unidos. Então, a partir daqui, eles tinham definido counties que podiam passar de, de democratas para republicanos e, em função da problemática que eles uh, uh, viram com as comunidades republicanas de cada county, qual é o problema que tem o county? É um problema de falta de água, é um problema de racismo ambiente e de violência, por exemplo. Vamos encontrar sempre os mesmos uh, problemas. É uma zona, é uh, uh, Detroit, é uma zona industrialmente completamente queimada, é uma zona muito rica, em em, plena, em, em pleno crescimento, normalmente, estes votem, votam democratas. E conforme uh, as três problemáticas de cada county, ele, ele, eles utilizaram intervenções do Trump frente a Hillary Clinton para passar uma mensagem local. Estamos a falar de sobre-sobre personalização. Na altura dizia-se que no Facebook, com mais ou menos 80 likes, uma pessoa podia perceber se a pessoa fumava ou não, qual era a região da pessoa, se a pessoa era conservadora ou liberal, ou seja, republicana ou democrata, se a pessoa tinha sofrido o um divórcio na vida, ou seja, podia e a orientação sexual da pessoa só com 80 likes. Então, utilizar, utilizaram estas armas, de influência maciça para influenciar uma uma eleição e, e, e, e Trump foi em parte eleito devido a, uh, a, a esta capacidade de sobrepersonalizar a mensagem política na altura. Como o Trump previsto uh, poderá, enfim, não será a priori não não será reeleito, ele acusa o Facebook, o Google. E toda a imprensa é exatamente do contrário, que é o Twitter, cortaram um tweet, vedaram, ou seja, no algoritmo do Facebook, passaram mensagens que eram mensagens favoráveis aos democratas e censuraram mensagens de uh, fãs do, do Trump. Então, o que estamos a ver é que, como acabamos por privilegiar experiências personalizadas, acabamos por dar o comando da nossa cabeça aos algoritmos e, evidentemente, por trás dos algoritmos não existem humanos. E hoje é uma grande preocupação. Para falar de Portugal, eu diria que a Europa está a se organizar e estão a passar leis em, em Bruxelas, precisamente, para começar a travar a força do Facebook e a força do Google sendo que o que se diz também eu não fui não fiz fast checking ou cross check destas argumentações é que era Google que era Facebook receberam financiamentos na altura da, da, da, da do FBI enfim ligados ao ao complexo militar americano e o como se chama o o, o alerta uh, o alerta americano uh, o... É, da... Sim, é... e o... a pessoa que fez o... como chamamos os gates... O whistleblower? Sim, o whistleblower principal, que é o... Que... Não, não era é o e o outro, o americano. E, e, no fundo, denunciaram com efeito que, com a nossa atividade no Facebook, eu tenho muito cuidado com a minha atividade no Facebook, e agora é limitada a, a um post por mês, Precisamente por isso, porque eu tenho a perfeita consciência que marcas podem utilizar coisas que eu partilho para poder-me orientar, e eu sei de várias pessoas que me alertaram que quando temos o Alexa ligado o sistema da Apple, temos uma conversa com as pessoas, a conversa é interpretada pelo algoritmo, e um dia ou dois depois podemos receber uma publicidade sobre o tema da conversa, isso são coisas que acontecem. Hoje em dia, com efeito, com a abundância de informações que nós temos, ficamos muito refém, o nosso cérebro fica muito refém daquilo que, uh, no fundo, uh, filtram por, uh, por nós. Concordo que existe, realmente existe um perigo e, e uh, o que se passa fundamentalmente é fundamentalmente existe este perigo e existe este perigo tanto mais que agora os, o, o, o, os nossos filhos com três anos já tem um tablet agarrado, ou seja, acostumaram-se a uma experiência sobre-personalizada, uh, uh, sobretudo é uh, uh, a família, uh, a, a família, os próximos também têm uma função muito importante de educação e de constituir a, a espinha dorsal de cada ser humano e é por essa razão uh, o, a, a transformação digital Uh, volto a repetir, a tecnologia é muito importante. Eu trabalho com algoritmos, trabalho com inteligência artificial, trabalho com N uh, tecnologias, mas a, a, a primeira, sempre a primeira pergunta é sempre como uh, melhorar a experiência do cliente. Isto é o tema. Para responder a Facebook, etc, etc, é como eu faço, qual é a minha direção, o que é que é importante para mim? isso vai, vai à, à procura de uma, de, da nossa história de milhares de anos atrás. Uh, nunca fomos tão ricos de informações, de objetos, uh, de abundância, de conforto. Nunca, historicamente, nunca fomos tão ricos como esta forma. Só que é uma experiência, nós passamos, vamos todos passar pela nossa experiência da morte. A experiência da morte tem um. E, e coletivamente, através do Covid, passamos coletivamente, não é? Ligamos o posto de televisão e recebemos, ou mesmo na internet, uma contagem mórbida do número de mortes de hoje e o esforço que fizemos, etc. etc. E volta sempre à questão fundamental do ser humano: porquê estamos cá? Estamos aqui a fazer o quê? é um pouco uma questão de fundo, não é? E é uh, esta pergunta, ao qual se calhar nunca receberemos resposta nenhuma, que no fundo nos dirige, o que é que gostamos de fazer? Uh, qual é, o que é que nos torna curioso? O que é que nos torna, o que é que nos permite regressar à criança curiosa, brincalhona, feliz, que já fomos? E uh, são é as questões de fundo. E se a gente passar, se cada um de nós passar por estas questões que podem não ter respostas, <risos> mas são questões, são perguntas. Então temos nós a capacidade de mandar na nossa experiência no Facebook, fazer nós próprios também o fast checking das coisas que nos são colocadas em cima da mesa. E é um pouco, eu diria é, é a forma, ou seja, voltando ao indivíduo é a nossa capacidade de manter o nosso uma independência de pensamento e só conseguimos manter a independência de pensamento se formos um, um, um, consultar um, cruzar informações e para isso temos um mundo temos um recursos para para para isso costumo dizer que eu deixei de ler a informação que vem do centro, ou seja, dos jornais mainstream, eu passei a ler mais dos extremos. é dos extremos, para pensar numa escola de velha guarda, extrema esquerda e extrema direita acaba por, por ler dos dois, e, e a mesma coisa, a partir daqui, é a, a conta de poder varrer várias perspectivas sobre o mesmo problema, uma pessoa confrontada as opiniões, pode, nós próprios podemos criar a nossa própria, as nossas próprias convicções no guias. Isto é a forma individual. Para uma empresa, voltando agora à transformação digital, é... o meu produto serve para quê? O meu serviço serve para quê? Isto é a primeira pergunta. E, fundamentalmente, serve para que mais? Vamos dizer, esporto, indústria cultural, viagem, televisão, são indústrias que permitem a uma pessoa urbana de passar o tempo. E hoje em dia o Facebook, já há 10 anos atrás, agora menos, felizmente, o Facebook, o Google, o digital tornou-se uma concorrência muito forte a espectáculos tradicionais. Okay? E, uh, um, e tudo isto é para dizer que, para cada empresa, eu sou fabricante de pastéis de Belém, okay? eu proponho uma experiência. Então, fundamentalmente, a minha experiência é esta mistura do estaladiço. E do, e, do, e, do, e do fofo, mas parece um pouco gordurosa e doce, mas é, é muito agradável. Okay? Agora, o que é que eu posso fazer para melhorar este produto? O que é que eu, eu vou criar? Isto aqui eu, eu fico na, na antiga fábrica de pastéis de Belém, é um tipo de experiência de pasteiros de Belém. Existem novos formatos, mantigarias que já criam um universo diferente. A própria padaria portuguesa também tem pastéis de Belém seja, no fundo, isto nos faz pensar de uma experiência completamente offline, que é consumir um pastel de Belém ou, um bocado, como eu tinha dito, consumir uma cerveja. O que é que eu posso fazer para enriquecer esta experiência? E o digital, sendo que as pessoas passam três horas no digital, acrescenta valor, pode acrescentar valor a esta experiência. Então, nos prestes de Belém, poderíamos pensar em filmar Uh, a equipa que prepara as pastas de Belém é mostrar o, o leite e a manteiga a serem produzidos e irmos ver, filmar a vaquinha, etc. Estou a falar de propostas de conteúdo. Podemos falar da experiência dos comerciais, dos vendedores, das pessoas que estão lá nas lojas a vender. E vimos, estou a dar aqui alguns exemplos completamente caricados, mas vimos também que a própria Starbucks, a própria McDonald's passaram por estas experiências ou posso ligar o Pastel Belém à Portugalidade e pôr uh, a Marisa a cantar fado em cima do Pastel Belém. Ou seja, um produto eu posso enriquecer a experiência através do conteúdos, é a beleza da coisa, e, e melhorar a experiência. Um dia alguém há de resolver a questão uh, no Pastel Belém, por exemplo, de fazer uma entrega em casa sem deteriorar o produto, porque o pastel de molém, quando fica quentinho na embalagem, fica estragado ao fim de 20 minutos, Se é nem 20 minutos fica completamente estragado. Um dia alguém vai resolver esta experiência e o digital poderá ser, uma vez que um dia uma pessoa resolve esta experiência, o digital poderá ser uma forma fantástica de uh, comercializar pastel de molém. É como dizia o João, é onde é, quando, posso.. Não, é isso? Qual é o teu, o teu cliente? Onde, quando, como eu fizer? Ontem isso. O, a transformação digital é, é, vai ao encontro daquilo que o programa do João, que é onde, quando, como eu quiser. Como eu quiser. É isso que estamos a falar. E uh, estamos a falar então, e podemos aplicar este, este lema a, ao banco. Como eu posso ter? Eu tenho um compra de impulso. Quero comprar um quadro. Estou numa exposição, quero comprar um quadro. Custa 1.500 euros, 2.000 euros o quadro. E por que não financiar através de um crédito pessoal? Na hora. Não tenho que ligar a ninguém. Na hora. Não tenho que preencher aqueles formulários. Estou a falar só de pain points. Automaticamente tenho uma experiência que é um telemóvel, um telemóvel sou reconhecido. Tenho uma expressão bancária. E automaticamente tenho uma autorização de crédito para isso. É, pode ser uma forma de pensar, de resolver um problema digital. O quadro, vou pendurar na minha casa, vou pensar num seguro. Ou vou pensar em moldural, Ou vou pensar em repintar de novo a parede, porque eu escolhi um quadro uh, uh, amarelo, numa parede uh, azul, não fica bem. Então, tudo isso é exatamente isso. É onde, quando, como eu quiser. E é a transformação digital, no fundo, é responder esta pergunta profunda.